agarrar e prender suas presas, bem como podem cavar o solo. Então se inscrevam agora mesmo neste canal e clique no sino. Assim vocês serão notificados sempre que um novo vídeo for postado. Muito agradecido.